Pessoal, sou Armin de Gourmandian, trabalho com a Medicina Energética do Terceiro Milênio, desde 1985, quando fui auto iniciada, porém meu objetivo hoje aqui é falar da, do Pilar, né? do Pilar que é um dos, um dos quatro pilares, que eu chamo de radiestesia magnética imantada, Uh, e sobre o curso que eu vou dar a respeito dele. Para quem ainda não conhece eu vou explicar direitinho né, com poucas palavras como é que funciona o que é Primeiro uh, há quanto tempo eu lido com essa radiestesia magnética imantada e quem me iniciou ou quem me ensinou? Desde criança eu sempre gostei de pegar um barbantinho, isso, mas quando era... Eu não tenho nem a memória disso, né? Minha mãe que dizia que eu pegava um barbantinho, punha um alfinetinho, aqueles com a cabeça, de fralda, é, que eu, e ficava brincando. E aquilo balançava na minha mão. E com o tempo, eu não perdi esse hábito. Eu continuei com ele. Aí eu fazia as perguntas, fazia as perguntas e ele me respondia. Mas algumas coisas dava certo, outras não, né? E assim... Aconteceu comigo, até que um dia eu estava na casa de, um, da minha, de uma prima que mora lá por volta do Cambuci, e tinha um senhor que vendia pêndulos. E eu estava fazendo com a aliança para ver se uma delas ia ter menino ou menino, aquelas brincadeiras que faziam. E aquilo disparou. Essa minha prima disse assim para mim, isso foi mais ou menos nos anos 75, um pouco antes. Vamos lá, aquele senhor, tem um senhor aí que trabalha com isso, tô achando muito legal, vamos lá ver. E quando eu cheguei lá, né, esse senhor, ele trabalhava com radiestesia, ele falou assim, seja bem-vinda, futura radiestesista. Eu olhei para ele e falei, como assim? Ele falou, peraí, aí ele foi lá, pegou um pêndulo de cristal, o pêndulo na mão dele e disparou. Ele falou, essa é a tua energia para a radiestesia. Mas disparou, começou a fazer até aquelas... Uh, a, até os... como é que se diz? As espirais. Ele falou, você não precisa nem ter aulas, nada. Eu vou dar esse pêndulo para você. Eu tenho até hoje ele. E aí foi, a coisa foi acontecendo naturalmente. E uma, e uma vez apenas, eu peguei um pêndulo de madeira e eu percebi uma energia de dor, de sofrimento naquela, naquela, naquele pêndulo. Aí eu questionei e a resposta veio, né? porque é uma coisa chamã, é algo muito forte. Quando a árvore é cortada, seja os galhos, ela chora. Porque ela perde um braço, ela perde a raiz, ela perde a essência ela chora. Enquanto que o cristal ou as pedras não. Essas colaboram e ajudam. E elas entram em contato conosco. Então, uso só pêndulos de pedra ou cristal. Isso eu falo há muitos anos. Ah, é, me tem que limpar com sal grosso? Pelo amor de Deus, jamais. Pode lavar com detergente, com o que você quiser. É, ela é, ele é auto limpante. Isso tudo. Todas essas dicas vocês vão ter aonde? Agora sim, a Armin vai falar no curso. No curso que eu vou dar agora, em fevereiro, nos dias 11 e 12, um sábado e um domingo inteiro, só para vocês. Só para vocês. Então, vocês vão aprender todas essas dicas, vão aprender a lidar. A questão teórica é bem curta, eu dou pouca teoria, muita prática. E o tempo todo é prática, as pessoas, uma vai fazendo a outra, uma vai fazendo o outro. E Armin, o pêndulo, ele só pergunta assim, não, não, ao contrário. Ele é dono dele, ele não é programado, não é nada disso, você segura como quiser. Muitas pessoas que já fizeram o curso, vieram fazer comigo, fizeram né, com outras pessoas, vieram fazer comigo e falaram, Armin, eu só estou nesse agora, eu nunca vi nada igual. Porque, além de tudo, ele irradia energia fria quando ele está atuando. Diagnostica, trata da casa, faz uma série de coisas para você. Então, o objetivo do curso é você ser mais um praticante, não um teórico. Um praticante da radiestesia magnética mantada e tem outra coisa. Enquanto ele está tratando, ele está fazendo escaneamento no corpo e quando ele faz escaneamento você está curando. As pessoas sentem como se estivesse mexendo lá dentro do corpo. É algo sensacional. Não conheço ninguém que faça igual. Mostra palavras, uma série de coisas. Quanto tempo o curso vai durar? Dois dias. E depois tenho mais uma coisa para falar para vocês. Depois de uma semana, eu vou atender online cada três pessoas de uma vez só para tirar as dúvidas do curso. Então, nós vamos combinar ali, formar os grupinhos de três e vocês vão me chamar. Eu vou ficar por volta de uma hora e meia ou duas horas com vocês para tirar as dúvidas. Então, tem mais essa. Bem, tem a apostila, Uh, o, o pêndulo né, de cristal ou pedra vai ser oferecido, vou dar. Vai estar tá tudo incluído, o certificado, tudo incluído no valor que vocês vão pagar. Já está tudo incluído. Tem o coffee break. Gente, por favor, se inscrevam. Quem pode fazer o curso? Quem pode fazer o curso? Ah, Armin, tem que ser terapeuta? Tem... Não, tem que gostar. É para aprender e fazer, porque até queimadura ele tira. Eu tô falando sério. Até queimadura, porque ele insere na energia fria, ele tira a queimadura. É queimadura de você fazendo uma comida, encostou a mão na panela, tira, água quente, a queimadura ele tira, tá? Mas é lógico que se for algo grave, hospital. A causa do grupo é você saber onde você mora, como está a sua casa, o terreno, o ambiente, os locais onde você frequenta. Por exemplo, se alguém vai construir, ela quer saber como está aquele terreno, um prédio, uma empresa, se tem falhas secas, se o terreno ele é adequado ou vai ter que ser trabalhado um pouco, se tem poço, se não tem, tudo isso. E nós fazemos também tudo isso com o road. Que é muito importante, vocês vão aprender também a mexer com download aqui. Tá bom? Mais uma vez, eu, Armin de Gourmet, convido você. Convido todos vocês que tiverem essa proposta. Querem ganhar dinheiro? Prosperidade? Querem saúde? Querem isso, querem aquilo? Pronto. Todas as dicas vão ser dadas, tudo ser tudo. Enquanto você estiver tratando, você já vai perguntando como que faz isso, como que não faz, lá mesmo, e nós vamos ter uma resposta imediata. Estamos, assim, super próximos ao metrô Tietê. Então, você não tem desculpa. Você mora em Campinas, mora no exterior de São Paulo, em qualquer lugar, se inscreva, que até o hotel bom nós vamos arrumar e do preço, assim, você vai falar só isso? É só isso. Até lá. Aguardo por vocês. Tem, temos tempo limite para inscrição. Vão no nosso WhatsApp que vocês vão ter todas as informações. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.